Olá todo mundo, eu sou a Isa E hoje eu venho aqui com muita emoção Apresentar pra vocês o meu mais novo grupo do Facebook Finalmente eu tenho um grupo só meu agora Cansei de procurar por parceria O nome é e COVID Como se fosse um Meet in COVID Porque quando eu tava procurando por grupos no Facebook Quando eu comecei a jogar e tudo mais Eu nem sabia o que era a tendência Então eu fui atrás de um grupo que eu pudesse postar minhas dúvidas Que eu pudesse ver postagem entre outras pessoas, piadas, fazer amigos, etc. E eu encontrei aqueles grupos de tendência, né? Como o Covid Fashion Brasil, que eu sempre falo aqui, que é o maior. Aí que eu descobri o que era tendência, demorei muito tempo pra entender. E eu vi também aqueles posts, assim, organizados. Ah, isso é para isso, isso é pra isso, isso é pra isso. Poucos posts, assim praticamente nenhum post com pessoas normais falando sobre a sua experiência com o jogo e tudo mais. Então, eu resolvi criar, porque a maioria dos grupos que eu estou, pelo menos, né, que eu já achei que eu procurei, são só sobre tendência. Então, eu resolvi juntar todas essas coisas que a gente procura num grupo. O conhece e tem tendência. Por enquanto, a frequência tá baixa de tendência, porque só tem uma pessoa fazendo. Se você quiser fazer parte do nosso, da nossa administração e fazer tendências, eu vou ficar muito grata Entre em contato comigo, que a gente tá precisando de gente para essa administração ele também vai ser um lugar onde você pode aprender se essa pessoa é a primeira vez no COVID eu vou te apresentar uma coisa no Facebook chamada Unidades, tá tudo bem explicadinho no grupo mas eu vou mostrar aqui rapidinho, você pode vir aqui em Unidades e aqui tem muitas dicas com os meus vídeos, também se alguém quiser dar uma dica para mim sobre o que eu posso postar aqui, um artigo digo alguma coisa, alguma dica nova, me passa que eu vou postar aqui. Vocês podem procurar a dúvida de vocês aqui, tem bastante coisa. Esse é o conceito geral do grupo, é um lugar onde você vai ver tendências, onde você vai poder aprender. Você também pode postar lá, você quer postar alguma coisa engraçada, alguma coisa aconteceu com você, você tá brava. Tem vários lugares para você postar, tem lugares de dúvida e tudo mais, porém você pode postar Óbvio que esse post vai ser passado por uma aprovação, porque senão, né, vira bagunça. A gente vai passar, assim, pente fino nas postagens. E a gente vê o que, que vai ser legal postar, o que, que não vai ser legal. A ideia surgiu. Há muito tempo atrás, assim, eu vou ser honesta, faz um tempo, já que eu tava pensando em fazer um grupo. Até pensei em programar um bot pra postar as tendências, já que eu não teria tempo de fazer tudo sozinha. Mas era muito complicado, né? Então, eu tinha desistido de fazer o grupo, até porque sem tendências o grupo não ia subir, não ia aparecer. Se as pessoas não iam entrar nele Querendo ou não, né Vão achar dessa forma Quem não achou do canal Muita gente já achou o grupo Pelas minhas inscrições os vídeos Como eu postei no meu último vídeo de convite, Eu tava tentando uma parceria com um outro grupo Quando eu entrei nele Só uma pessoa tava postando eu Fui falar com essa pessoa, né eu Falei, nossa, mas só você tá postando tendência nesse grupo Como assim? E ela, assim Na maior humildade, falou Por que, que você não faz um grupo só seu? Eu te conheço antes de tudo isso daqui Eu te conheço do YouTube Por que, que você não faz um grupo só seu? Eu te ajudo Ajuda a postar a tendência. E foi assim que começamos, então esse grupo não é só meu, é da Bianca também, ela é a cofundadora aí. Por enquanto só tá a gente, se você quiser fazer parte, se você quiser me ajudar nisso tudo, por favor. Enfim, gente, eu tô bem feliz, eu coloquei bastante esforço no grupo, eu fiz todas as artes, todas as capas, todos os textos, só as tendências que realmente é a Bianca que faz. Eu peço pra vocês pelo menos darem uma olhada lá, tem algumas perguntinhas pra você poder entrar, mas são são bem simples na verdade. Essa é para as pessoas se inscreverem no meu canal. <risos> então por favor, ainda no meu grupo você está convidada, todo mundo está convidado, todo mundo que joga Covid por favor faça parte do meu grupo, do grupo Conheça e Covid, vá lá fazer amigos, vá lá fazer suas postagens. Tem alguma coisa engraçada que você quer falar, tem alguma coisa horrível que aconteceu com vocês, você precisa compartilhar, posta lá. Quer compartilhar essa casa de moda? Quer achar uma casa de moda? Posta lá também. Pra casa de moda tem uma sessão pra isso, tá? Enfim, o link tá aqui na descrição, você pode procurar lá no Facebook também por Conheça e Covet. E eu espero que vocês aproveitem e que vocês gostem do grupo. Muito obrigada porque se eu não tivesse muita gente assistindo meus vídeos, eu nem ia fazer esse grupo. Tchau!